Olá a todos, estamos em Parashat Lech Lechá. A gente está na parasha de Abraham Avinu, depois de Adam Areschon, no Parashat Bereshit, e Noach, no Dilúvio. Finalmente chega Abraham Avinu, que ele mesmo reconhece o Criador, ele aproxima as pessoas. Vamos entender uma coisa muito profunda sobre Abraham Avinu, que isso vai passando e vai ter uma influência muito importante sobre a descendência dele sobre todo o povo de Israel. Está escrito assim no passuk, na parasha? Que Hashem fala vai e oto a Hashem tira Abraão vindo para fora. Ele fala para ele olha o céu A -ma -ma -ma fora conta as estrelas Será que você vai conseguir contar elas? E assim ele fala para ele, assim que vai ser sua descendência. Normalmente, a explicação mais simples, que ele queria mostrar para ele que vai ter uma descendência muito grande, numerosos, vai ter muito de ame Israel. Mas aqui é difícil de, de entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o Midrash fala, o Midrash fala que e tirou ele. Hashem queria. De desligar Avraham Avinu. Do que ele estava enxergando nas estrelas. Avraham Avinu enxergava nas estrelas. Que ele não vai ter filhos. Não vai ter descendência. Hashem vem e fala para ele. Sai daqui. Não olhe ali. Não olhe ali. Você vai ter descendência. Mas o que é muito estranho. Que se ele queria falar que vai ter muita descendência, então fala claramente. Sai das estrelas, não olhe as estrelas, você vai ter muita descendência. Mas aqui acontece que ele fala para ele, pode enxergar as estrelas, pode ver as estrelas, mas aqui é errado como se fosse o que você está enxergando. O que quer dizer é isso? Vamos entender a profundidade que tem aqui nessas palavras? E ainda mais, ele fala para ele conta as estrelas. Para que ele contar? E não vai conseguir? Por que ele pede dele contar? Será que a Váma vem no final? E se ele quer falar sobre os números das estrelas, que é assim que vai ser a descendência, de fato, não é isso. O povo de Israel não é o mais numeroso no mundo. Tem outros povos. Então... Porque ele fala, ele traz Hashem, Avraham vindo para olhar as estrelas e tudo isso. Então vamos, Bezrat Hashem, para entender isso, vamos voltar atrás para Noah. o que aconteceu na época do dilúvio. Noach, ele construiu um tevá, uma tevá, Hashem fala para ele, depois que ele construiu, chegou o momento de trazer o dilúvio. Hashem fala para ele, Bora tevá, entra na teva você e sua família e Noach não entra na hora na Teva o que está acontecendo? está escrito no Passu que Noach chegou para a Teva quer dizer que ele foi empurrado pelas águas do dilúvio fala Rashi Noach não acreditava 100% que vai chegar o dilúvio muito estranho o Tzadik não acredita 100% que vai ter o dilúvio como pode ser isso? E aí, depois do dilúvio, Noah quer saber se já pode sair da Teva. Estava na Teva, era muito difícil de alimentar todo mundo. Agora ele precisa sair da Teva. Ele traz o corvo, ele manda o corvo, manda as pombas, é até que ele está vendo que está tudo seco, até que ele abre a porta, tudo seco. Será que ele sai? Ele não sai. Só quando a gente fala para ele, seme na Teva, aí que ele sai. E a pergunta Noar, o que está acontecendo? Se você espera o ordem divino, para que você mandar o corvo a pomba? Se você não esperar o ordem divino, quando você já mandou o corvo a pomba, já pode sair da teva. Por que você espera agora que a Shem fala para você sair? Então temos de entender a Váma temos de entender ar E agora, já que Noar ele está vivendo um dois, dois momentos. O mundo antes do dilúvio, que tinha tanto estrago. E o mundo depois do dilúvio, como se fosse que o mundo já tá começando a consertar. A gente vai entender nesse momento que Noah, ele queria consertar uma coisa. Mas o que ele queria consertar? A raiz do estrago? Qual era a raiz do estrago? É o pecado tudo começou com o um pecado duets da árvore da sabedoria que não poderia comer então vamos analisar qual era o pecado dessa árvore qual é o problema essa árvore se chama da sabedoria de saber entre o bem e o ruim qual é o problema de saber entre o bem e o ruim tem problema com isso o, o, o ser humano e tem um livre-arbítrio Será que antes que ele comeu, não, não poderia escolher? É um robô, não tem como escolher? Vamos, a Hashem, entender isso de acordo com o Rav Jonathan Sachs. O Rav Jonathan Sachs, ele fala e explica que tem dois tipos de cultu cultura, de sociedade. A primeira, o primeiro tipo é a maioria das sociedades. A sociedade precisa funcionar de acordo de regras e cada membro da sociedade normal da maioria do mundo está baseado sobre o que? Como eu, como membro da sociedade, eu vou aparecer? Eu quero que as pessoas vão me respeitar. Vou, vou, vou querer que as, como vou ser visto pela sociedade. Isso é o ponto mais importante. Então, como vou ser visto, isso é mais importante. Não é que não posso roubar, posso roubar, mas não posso ser que a sociedade vai me me captar roubando. Não posso fazer isso. Então, vou fazer tudo para se esconder, para ninguém vai me olhar. Então, isso é o mais importante. Quer dizer que a coisa que controla a sociedade é a vergonha. Não quero passar vergonha, eu quero somente ser visto bem pela sociedade. Tudo depende como pessoas me olham. Eu eu estou olhando a sociedade, eu estou fazendo tudo de acordo com o que eu estou vendo, que tudo é maravilhoso. Mas não quero que a sociedade vai me me ver que eu estou caindo, que eu estou falhando. Então esse tipo de sociedade, com uma pessoa cada um vai tentar esticar os limites, até que ele vai passar os limites, aí vai precisar ter um castigo bem claro. Vai precisar ter um castigo aí que ele vai parar. Esse tipo de sociedade funciona. Então, nesse tipo de sociedade, cada pessoa, ele é vítima da decisão da maioria, do modo de vida da maioria da sociedade, quase ele não tem uma identidade própria. E não tem. Todo mundo faz, então eu faço. Eu não tenho como ser diferente dos outros. E agora o que está acontecendo nessa sociedade? Se eu estou caindo, aí eu vou tentar fazer de tudo. De colocar a culpa sobre os outros. Quer dizer que eu vou me esconder. Não vou querer ser visto como uma pessoa que fez uma coisa errada. Esse é um tipo da de cultura, de sociedade, é outro tipo, é uma sociedade que é baseada sobre escutar e estudar valores, isso é um tipo de outra sociedade, eu estou escutando de acordo com o que a gente está me falando, o que meus pais estão me falando, eu estou observando, estou analisando, não estou deixando a aparência me enganar, não estou deixando de ser vítima do que estou vendo na realidade onde eu estou vivendo. Não. Eu vou ouvir, eu vou observar, eu vou analisar. Nesse tipo de sociedade, o mais importante é o quê? A justiça. De fazer a coisa correta. E o que está me protegendo para não cair? Eu sei que se vou cair, eu vou sentir culpado. Quer dizer que vou ter uma consciência pesada. Isso que me protege para não cair. Consciência pesada, se eu vou cair mesmo, não vai adiantar de fugir, de me esconder. Está dentro de mim, vai qualquer lugar que eu vou. Vai junto comigo. Então, quando chega uma situação que a pessoa está caindo, está fazendo uma coisa errada, vai precisar fazer o quê? Chuvar. Vai precisar se arrepender. Não vai poder culpar os outros, não vai poder se esconder, só se arrepender. Exatamente. Essa sociedade de ser visto da aparência, é isso, Yetzerara. Isso é a coisa da força do mal. Essa outra, que tudo depende de escutar, é a Kadosh Baruch que fala com a gente. E agora, exatamente isso, o teste. De um lado, Hashem falou comigo, mas não está claro, claro, não está que essa fruta é um mal, está parecendo tão bonita. Mas o Adam agora tinha um desafio, eu vou pelo que eu escutei de Hashem, ou eu vou pela aparência dessa fruta, é tão maravilhosa. E aí, Adam Rishon, na verdade, ele cai nisso, ele vai do que é maravilhoso. O que o Nahash, a cobra, mostra para ele? Essa fruta é tarravaulainayim. De novo, a gente está vendo todas essas coisas de olhos, de como está sendo visto. Não está escrito que a cobra falou para ele, ela é muito gostosa. Não, está parecendo bonito. Fala a cobra para Adam. O que você está vendo é isso que existe. O resto é só, tipo, crenças. Só coisas, não é, não é verdade isso. Mas o Adama Richon já que Hashem falou para ele não comer, ele precisava fazer o esforço de escutar Hashem, e não vai o que ele está vendo. Não vai atrás do que tá vendo. É verdade, essa árvore se chama Etzadat, inteligência, porque Sabedoria. Porque é verdade, quando ele está comendo, vai ter uma consequência. Agora que ele vai saber 100% o que é o bem, o que é o ruim. Mas aí não vai ter mais escolha, já ele está sabendo. Todo, todo livre-arbítrio é antes de saber 100%. Exatamente todos os mitos votam é assim. A gente está sabendo, a gente escutou que é a coisa certa. Mas fora, está parecendo que é a coisa que não é, é chato, é coisa difícil, é coisa de antes, não é agora a moda de todo mundo. A gente precisa ficar firme de ir pelo que a gente está escutando. Então, se isso é o estrago, que o Adão Arishon, e não obedeceu a ordem divina que ele escutou, ele foi atrás do que ele viu, quando ele tá lá, ele já comeu a fruta, já entrou dele o estrago, e o estrago é que tudo é visto. O mais importante, agora ele tem vergonha. As pessoas estão me olhando. O que ele faz, ele está se escondendo. A Shem fala para ele. Dá uma voz lá no Ganeden. Ele está ouvindo a voz de Hashem. Ele vai se esconder. Hashem fala: não adianta esconder. Esconder de mim de uma voz? Não adianta. Você está se escondendo porque tudo agora é a vista. O mais importante para você é isso mesmo. Eu estrago. E aí, depois toda essa geração, depois da Damarichon, a, a humanidade vai mais atrás do que eles estão vendo, o que eles estão observando, isso que é a coisa mais importante, eles estão vendo vai ir o uh, benelo que nota Adam. tudo que eles estão olhando, isso o mais importante para eles é tudo ficou corrupto e aí a que precisa trazer dilúvio, para apagar toda a imagem que eles estão vendo a imagem fez vocês pecar, agora a imagem vai ser apagada vocês estão olhando pela imagem, mas não é a verdade, a imagem vai ser apagada através do dilúvio. E Noach antes que a imagem, um momento antes que a imagem está apagada, Noach também tem essa parte do estrago. A gente fala para ele entrar na Tevá, o que ele faz? Eu sei que eu escutei uma coisa, mas está parecendo bonito, eu tenho ainda sol. Para quem entrar na teva. E depois começar a chuva? Ah, tem chuva, chuva não é problema, chuva é uma coisa boa. Ainda ele está influenciando pela aparência, o que ele está vendo só quando entra de força. Agora não tem mais forçado de entrar na TVA, a imagem está me forçando de entrar na TVA, aí que ele está entrando. Isso ainda faz parte desse estrago, mas depois do dilúvio, Noah tenta um pouco consertar. De um lado, ele traz a pomba para ver se secou ou não secou. Ele tá está vendo que secou. Então, há pode sair. Vem, Noá, requer consertar. O que ele fala? Eu vou esperar o que Hashem vai me falar. Todo estrago até agora era o que De ir atrás. O que eu estou olhando, o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando. Mas agora... Precisa ir pelo o que a Shem está me falando, isso é o mais importante. Assim que vai ser o conserto. Aí, Noah através disso, ele começa a tentar consertar todo o erro desde o pecado de Adama Rishon, até que chegando, Avraham Avinu. Avraham Avinu é chamado Avraham a Ivri. A Ivri que vem disso, a Ivrit, que quer dizer Ivri? Ivri é de outro lado. Os sábios falam que Abraham está de um lado do rio, de um lado do mundo, e o mundo inteiro está do outro lado. Abraham era aparentemente totalmente separado do mundo. Mas é muito difícil de falar isso, porque Abraham aproximava as pessoas, trazia convidados dentro da casa dele, de falar que ele era totalmente é, afastado do mundo. Isso é difícil de falar para Abraham vindo. Então por que é chamado assim? A resposta é que Abraham vindo não era afastado mas ele era afastado do que ele está olhando. Todo mundo vive de acordo do que parece bonito, brilhante. Isso que eles estão vivendo. É Avraham e está longe disso. Avraham Avinu procura, pesquisa, tenta ouvir, tenta escutar e tenta ir atrás do ordem divino. Isso é Avraham Avinu. Então, se Avraham vino é assim, Podemos entender que a Shem fala não somente você é assim. Eu vou eu vou te provar como você tem essa força e isso que você vai pa passar para a sua descendência. A Shem fala, olha, você está olhando nas estrelas que não vai, você vai ter, não vai ter filhos. Pode olhar nas estrelas. Mas eu vou te falar uma coisa. Não fica influenciando pelo que você está vendo. Não fica nisso. Você Vai ser sempre influenciado pelo, pelo, pelo o que eu estou te falando. Eu estou te falando que você vai ter descendência, então você vai ter descendência. E qual é a prova? Ele fala para ele, conta as estrelas. Aí a gente perguntou, -se, ah, será que Abraão Brahma vindo contou as estrelas? A resposta, é claro que ele contou. Se a gente falar para você contar, você vai perguntar, mas não consigo? Não, a gente te fará contar, você vai contar. E a Maravilha não contou certeza. A gente fala, você está vendo? Mesmo se você está olhando, que não dá para contar todas as estrelas, você está fazendo! Você não está influenciando pela aparência. É exatamente o que vai acontecer para a sua descendência. Não vão ser influenciados pela aparência. Pode passar exílios, pode passar situações difíceis. Pode passar sofrimento físico, sofrimento espiritual. O mundo vai mostrar que o, o judeus, o judaísmo não é a coisa melhor, não é a, a coisa que todo mundo gosta. É a coisa talvez que todo mundo desprezava, que todo mundo per, tinha perseguições contra os judeus, contra o judaísmo. Tá parecendo que tá ruim de continuar a, a cultura do judaísmo, de, contu, de conti, continuar a religião, está ruim. Mas isso é o segredo. O povo judeu, espalhado do mundo inteiro, ficou firme, ficou com a Torá. Qual é o segredo dele? Que ele não está influenciando pela aparência. Está influenciando pelo que escutou dos seus antepassados, que escutou dos professores dele. Ele é um povo que o que fala, ele escuta, ele não só olha e está fazendo. Ele não é vítima da sociedade, ele mesmo que cria a sociedade, ele que influencia os outros. Por quê? Porque ele não está influenciando dos outros. Está influenciando do que ele escutou de Hashem, ele consegue ainda mais influenciar os outros. É isso, o Passuk, que sempre o povo de Israel falava em qualquer situação. Chama Israel Shem, que Escuta Israel, não olhe a Israel. Se você for olhar, você vão ver que está parecendo ruim. Está parecendo uma situação de ficar desesperado. Isso é a situação que está mostrando. Mas se você escuta, você vai escutar a Shem, a voz de Shem você vai escutar como se fosse dentro desse mundo, atrás da cortina, tem a força de Hashem, aí você vai conseguir superar todas as situações ruins, todas as influências negativas, você vão se superar, o Yitzhará vão superar as forças negativas, aí vão indo no caminho da Torá e dos mitzvot. Tudo o que vocês escutaram, Aí vocês vão ser conectados com a corrente que chegou desde Mamar Har Sinai. E tudo a aparência não faz influência sobre o povo de Israel. Que Hashem! A gente consegue sempre de ir atrás do que a gente escutou dos nossos rabinos, dos nossos antepassados, e de ir de acordo disso e não ser enganado pela aparência. Shabbat Shalom.